Sei que eu falo muito sobre o que passei, mas é que só eu conheço as esquinas da minha vida. Memórias etidas, excruciando a angústia. Sua única válvula de escape que a dura ameniza. Finalmente eu posso ser sincero comigo mesmo. E isso ajuda a reduzir a extensão do piso. Mesmo tendo convicção de que não mereço nenhum tipo de perdão pelos meus repetidos erros. A insistência na falha, um tiro de prata na alma. Feridas espirituais não cicatrizam. Passado pois sobre foco, meus atos eternos, julgado. O amor que bondade regurgitam, ir em um lapso o tempo para um portal se abre. A chuva a cidade me corta, feito uma navalha. As lembranças, minha dona, no fôlego se esvai Mergulhado em minhas águas passadas, e aqui me afogo, vendo o sol se distanciando. Pela imensidão da turbidez de meu fardo, na profunda escuridão, escuto vozes ecoando em desespero. Por socorro, boiando no raso, eu sorrio por trás das 20 linguagens. Oculto a explicitude de meus sentimentos, minto para mim mesmo. A esperança de que com o tempo tudo irá passar como folhas ao vento Mas os anos passam e o frio permanece Afastando cada vez mais de minha antiga paz As lágrimas vinham aos prantos aquecendo o lamento E a saudade que sua presença aqui me faz Claustrofóbico o anseio da liberdade aumenta E eu me perco no jogo de máscaras Onde o público aplaude o sofrimento alheio Sem compreender o significado das palavras Na riqueza de falsas amizades Eles fingem que se importam e eu finjo que não Sei, mas minhas costas permanecem marcadas por aqueles que hoje são idolatrados como reis. E eu sei que eu posso queixá-los, minhas mãos trêmulas também estão manchadas. Gostaria de poder escrever ao meu eu do passado e reverter os erros deste homem que aqui é vos fala. mais. as leis que regem o universo não me permitem, então só me resta pedir desculpas. Pra todos aqueles que me afastei, que no crítico momento neguei a mão amiga da ajuda A todos que ignorei, que não conversei, que eu ataquei, que não defendi Mas eu preciso partir, quebrar minhas correntes, por isso deixarei depositada aqui Toda dor, toda raiva, o remorso, aversão, toda minha negatividade, todo rancor Toda a maldade que projetei pela minha abstrata imagem Nos papiros do destino, nos caminhos da história Marcado para sempre será lembrada As falhas, as marcas, as mágoas As minhas águas passadas Minhas águas passadas As minhas águas passadas, as minhas águas passadas Para sempre serão lembradas as falhas, as marcas, as mágoas, as minhas águas passadas.